Olá, neste vídeo demonstraremos como gerar uma certidão de registro e quitação. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional ou empresa com registro ou visto no CREA Minas e que estejam ativos e regulares. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida, clique na opção Solicitar Certidão. Em Tipo de Certidão, Selecione a opção Certidão de registro e quitação. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da solicitação. Clique no botão Imprimir certidão. Pronto! Você já pode imprimir ou salvar sua certidão.